Aleluia Aleluia A minha alma Abrirei Aleluia Aleluia Cristo é meu rei Aleluia esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João glória a vós Senhor naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos em verdade, em verdade vos digo se o grão de trigo que cai na terra não morre ele continua só um grão de trigo mas se morre então produz muito fruto quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouco conta de sua vida neste mundo, conserva-a para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, um feixe com grãos de trigos é capaz de gerar um trigal, quando este grão também morre para gerar vida. Assim, aquele que tem capacidade de se doar, pode multiplicar também esse gesto, contagiando muitas pessoas. O testemunho é assim. Tem esse poder de alcançar muitos outros. Hoje a palavra de Deus vai nos falar que aquele que doa com alegria é amado por Deus. Deus ama quem dá com alegria. E esse também que semeia com largueza, com generosidade, que faz as coisas com abertura de coração, vai colher nesta medida também. A vida em família e na família cristã deve ser assim. É uma entrega que não cai no vazio, é uma entrega que produz vida. Acaso não é uma experiência de quase morte a mulher que tem um parto natural, com as dores, as ânsias, naquele momento que é terrível para muitas, né? Creio que para a grande maioria, são as mulheres que podem dizer isso. Nós apenas ouvimos os relatos. E para algumas, parece realmente que a morte está se aproximando naquele instante. E depois desta aflição, desta abertura, surge a vida. E não para por aí. Nós vemos que a vida de um casal também é feita de várias renúncias. Quando o casal nos primeiros anos, ainda não tendo conquistado tantas coisas, tem que se adaptar. E não só se adaptar, talvez, às coisas materiais que ainda estão por ser alcançadas, no caso de muitos, não é? Mas se adaptar também à convivência um com o outro. É um morrer para si, o fato de conviver com o outro. Jamais vai ser um abandonar a própria história... E não deve ser assim. Mas o morrer para si é ter a capacidade de ceder também. E dentro de uma família cristã, essa dinâmica acontece, deve acontecer, por parte dos dois cônjuges. O próprio Papa Francisco vai nos dizer que a relação amorosa, o relacionamento, o relacionamento dentro do matrimônio é um constante entrar em combinados, em acordos porque duas pessoas que se encontram trazendo duas histórias tão diferentes duas criações completamente distintas agora se encontram e precisam se lançar nessa arte do bem viver e é claro que isso é morrer um pouco para si mas esta morte sempre vai gerar algo maior do que a própria pessoa. E depois que vêm os filhos, que têm as suas necessidades, tudo isso também faz com que os pais renunciem muitas vezes a si mesmos. Por conta de tantas coisas ainda serem alcançadas pelos filhos, mas que precisam dessa base do estudo, da formação, da atenção, da educação, que é falar uma vez, duas. E assim por diante, eu conheço casais que dizem assim, depois que nós nos tornamos pais, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Mas também nós nos demos conta de que depois de ser pais, nós não conseguimos mais viver sem eles, sem os filhos. Essa é a experiência que muitos pais fazem, não é aqueles que amam, Verdadeiramente. Não quer dizer que os pais desapareçam nos filhos. Também não pode ser assim. Mas é uma entrega de quem sabe que há ali um investimento muito grande. Porque, dando a base para os filhos dentro da relação familiar, também nós estamos ajudando, digo, aqueles que têm essa vocação matrimonial, a criar bases para novas famílias. Essa é uma riqueza sem igual para a sociedade, essa que é a primeira que forma cidadãos, pessoas realmente que tenham um bom propósito, que tenham a visão do todo, de uma sociedade que, em que todos estão integrados. E na família nós temos o primeiro ensaio para a sociedade, não é? Antes da criança ir para a escola, antes de enfrentar o campo do trabalho, precisa aprender a enfrentar também, e eu digo de uma forma positiva o enfrentar, o diferente dentro da própria casa e principalmente para quem tem irmãos. O conviver com as diferenças também nos prepara para aquilo que virá. Hoje nós vemos um quadro um tanto diferente nas famílias. Porque ao contrário de outros tempos, e não estou dizendo que isso seja melhor ou pior, estou dizendo que isso é diferente e precisa ser visto pelos olhos da fé para que nós possamos extrair o que de fato tem que ser mantido e o que precisa ser desenvolvido. Hoje nós temos um quadro de muitos que antes de se casar parece que querem ter tudo, tudo, tudo muito bem estruturado materialmente e vão até adiando o dia do matrimônio, é claro que é preciso de uma estrutura, é claro que é preciso de uma preparação, mas nós estamos vendo um movimento em que os jovens, jovens adultos estão saindo cada vez mais tarde de suas casas, talvez porque seja mais cômodo realmente ficar ali com os pais e manter o relacionamento com a namorada, o namorado, namorado, noiva, a noiva, e talvez nunca se vejam preparados para enfrentar determinadas coisas na vida. A grande questão que nós precisamos realmente refletir sobre essa dinâmica, aqueles que também, claro, querem se formar, querem fazer uma faculdade, não é para depois poder se casar. Não estou dizendo que isso seja errado. Eu estou dizendo que quando as pessoas vão adiando demais e demais e demais e demais e nunca se acham prontas, pode acontecer que outras coisas também na vida passem. Nós também vemos o drama de tantas pessoas que às vezes esperaram tanto para assumir uma vida a dois, para começar lutando a dois. E depois já se vem numa idade avançada ou numa idade um pouquinho mais delicada para ter filhos. Esse é o drama que nós encontramos às vezes no relato de muitos casais jovens, casais que buscaram sim amadurecer, buscaram sim uma organização na sua vida, que, que é muito positivo, mas que talvez acabaram se acomodando tanto e tendo medo de ousar de conquistar juntos no momento em que poderiam é, se unir e foram deixando para depois, para depois, para depois e se deram conta de que muitas outras coisas não voltam mais atrás. Antigamente nós tínhamos vários casais que às vezes começavam do zero mesmo. Repito, não estou dizendo que esse seja o exemplo melhor, mas nós podemos extrair sim desse exemplo muitas coisas belas, não é? Casais que passaram assim por momentos em que amadureceram por vezes até mesmo numa privação, mas que fez com que eles valorizassem o que conquistaram. E nós temos aí uma renúncia que gerou vida. Qual é o, a moral, a, a lição realmente de toda essa reflexão? Quando as pessoas têm capacidade de morrer também um pouco para si, não quer dizer que os seus sonhos se vão mas quer dizer que outras coisas se realizam. E é bonito nós vermos que nessa dinâmica da vida, nas diferentes fases, nós vamos encontrar também aqueles casais que depois que dedicaram toda uma vida para os seus filhos, às vezes com renúncias e privações em relação a si mesmos, agora veem que os filhos precisam alçar voo, já não estão mais em casa, chega uma hora que eles vão, ainda que seja até mais tarde, eles vão, é? E isso é natural, é um movimento completamente sadio que eles partam Ainda que alguns pais até dificultem um pouquinho essa partida Dizendo, não, aqui você tem de tudo filho, aqui você tem de tudo filha Chega uma hora que a dinâmica da vida os leva a voar E é nesse momento em que acontece também uma morte Porque é um luto Aquele, aquele ninho que fica vazio Aquela casa que parece agora grande demais Mas por outro lado nós vemos que aí é A possibilidade da geração de uma nova vida Que vida é esta? Da renovação do casal Agora está ali novamente marido e mulher Como começaram Pelo menos é assim a grande maioria né? Alguns começam também com os filhos não é? Mas aqueles que, que começaram no matrimônio e depois tiveram os seus filhos, podem num dado momento também agora se verem um diante do outro. E muita coisa pode ser diferente quando o casal vê que dentro do tempo que eles têm ou daquilo que conquistaram, né, tem a possibilidade, quem sabe, de namorar mais também. Para aqueles que conseguem se programar, fazer uma viagem juntos e tantas outras coisas que são vida. Vida, nós queremos olhar para essa dinâmica do reino de Deus, dentro do evangelho, como uma fonte inesgotável de vida, porque da morte do Senhor, brotou a vida que nos alcançou, o grão precisa morrer, para que realmente ele possa produzir os frutos... Hoje nós olhamos também para o exemplo de São Lourenço, um diácono de Papa Sisto III. E esse diácono também tinha como papel dentro da comunidade a tesouraria. Ele administrava os bens que colocavam ali diante do Papa, da igreja, aquilo que pertencia ao povo de Deus e que era colocado em comum também. Este diácono passa por um momento difícil na vida da igreja, em que os cristãos são perseguidos. E quando ele começa a se dar conta de que o cerco está se fechando, de que a perseguição é crescente, ele vê que ele agora será entregue nas mãos das autoridades romanas, que querem eliminar os cristãos da face da terra, ele se dá conta de que ele vai morrer. E até mesmo, permitam-me um parêntese aqui, quando a gente se dá conta de que a gente vai morrer, isso é um convite para bem viver. Eu sempre lembro as pessoas disso, e me lembro constantemente, né? Um dia nós vamos morrer. Isso não deve causar em nós desespero, deve causar em nós esperança. A esperança que nós vimos na vida de São Lourenço, ele vê que, embora haja aflição, porque quem que não sente aflição diante da morte? Ele também, certamente, como ser humano. Mas, diante dessa experiência de finitude nesta terra, ele se abre para a eternidade. E ele vê que vale a pena entregar a vida dele, morrer por Cristo. Ele, então, distribui aqueles bens que estavam ali sobre a sua administração para os irmãos mais empobrecidos claro que com autorização do Papa Sisto e acontece que antes de ser entregue ao martírio o imperador pede que ele traga todos os tesouros da igreja e naquele instante Lourenço traz os pobres e diz aqui está o verdadeiro tesouro que são as pessoas que para as quais se destinou a caridade As quais se amou ainda mais Porque eram as mais necessitadas Qual é então a sua penalidade? Ele agora é colocado como, como que numa grande grelha E literalmente assado Pensem só hein Que fim é esse? Mas no momento em que a sua carne ardia nas chamas A sua alma também ardia repleta de fé na esperança, na fé e esperança na eternidade. E é isso que fez com que esse homem suportasse esta dor do martírio. A ponto dele dizer até mesmo, né, quando estendido nesta grelha ali com o seu corpo queimando para o seu torturador, agora você pode virar do outro lado porque esse já está bem assado. Difícil isso, não é? Parece um humor negro. Mas não. É o testemunho de um homem que naquele instante viu além da sua carne, que naquele momento estava tão fragilizada pelas chamas, consumida pelas chamas, porque antes ele se consumiu de amor por Jesus. Você que fica talvez até aflito ao ouvir, a narração dessa história verdadeira da vida de São Lourenço, não pode se esquecer que muitas das vezes, você também sofreu pequenos martírios. Estes também te consumiram, não é? E esses são muito preciosos. Uma vida heróica nos nossos tempos, é aquela que é feita de pequenos martírios, de pequenas entregas, mas não é o um morrer para o nada, é o um morrer... Para gerar vida na família, é um renunciar a mim mesmo, justamente para que nós possamos permanecer juntos. E isso desperta no outro também uma responsabilidade. Quantos casais se dão conta depois de que o seu cônjuge se entregou tanto e ele precisa retribuir isso ao outro? É claro que requer muita maturidade e muita humildade chegar a esta consciência. Mas o testemunho não cala. E eu digo para vocês. Por vezes, alguns casais vão se dar conta disso quando um deles fica viúvo. E depois vê, a minha mulher realmente era uma pessoa dedicada, formidável. O meu marido era alguém que me ensinou muito. Não, é? não vamos esperar, meus amados irmãos, para que vocês se tornem viúvos, para chegar... A esta conclusão. Ainda que o seu cônjuge tenha as imperfeições dele. Hoje diante dessa reflexão. Veja que há muitas coisas a serem valorizadas. E assim. Morrendo para o nosso egoísmo. Para a nossa reclamação. Morrendo para tudo aquilo que nos afasta. De uma vida em família. Nós possamos viver. Para uma vida que se renova no lar. Uma vida de gratidão. De dedicação. Uma vida que não se cansa de se doar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé?